A gente está quase acabando aqui de marketing, eu trouxe cinco dicas para você melhorar seus resultados no Facebook, agora dica rápida, vamos nessa, Mocorino! Bem-vindo ao de Marketing, eu sou o Bruno Pérez, a gente já foi mais de 40, quase 50 vídeos aqui no Guide Marketing, já falou sobre tudo, tudo, a gente passou por todos os assuntos, clica no card aqui e volta e procura o que você mais quer saber, deixa seu comentário, manda inbox, manda um monte de coisa que eu vou ajudar e vou responder, para acabar essa série... Eu vou fazer três vídeos com cinco dicas rápidas sobre Facebook, sobre Instagram, sobre YouTube. Dicas para você bombar e onde você procurar para saber mais sobre isso. Vamos começar? Vamos falar de Facebook. 1. Um, sabe ali no topo do Facebook você pode trocar por fotos e agora você pode trocar por vídeos também. Tente trocar aquele espaço ali para divulgar o seu produto, o seu evento, para divulgar uma promoção especial. Use para colocar vídeos também, alguma coisa que interaja com o seu público, com áudio ou sem áudio, mas troque aquilo. E detalhe, quando você subir uma foto, clica e edita a descrição, coloca um link para algum lugar. Não deixe só uma foto perdida. Lembre-se, aquele é o seu produto, é o seu projeto, é o seu marketing. Utilize para levar as pessoas até algum lugar. Dica 2. Suba vídeos promocionais, vídeos explicativos ou seu conteúdo de vídeo direto no Facebook. Não fique apenas colocando o link de outras páginas, como do seu blog, como do seu site ou do YouTube no Facebook. Por quê? O Facebook agora tende a entregar muito mais os vídeos nativos da ferramenta. Pode perceber que quando está navegando ali, ele vai dando próximo vídeo, próximo vídeo, para que você não saia de dentro do Facebook. Então utilize isso a seu favor. E um detalhe. Se for possível, eu sei que dá um mega trabalho, mas se for possível, suba seus vídeos com legenda. Porque muitas pessoas vão ver os seus vídeos no ônibus, no metrô, às vezes no trabalho, às vezes numa espera de algum consultório ou esperando alguém. Então as pessoas às vezes não estão com fone de ouvido e não vão poder ouvir o que você tem para falar. Ah, mas Bruno, seus vídeos não têm legenda, porque não tive tempo de fazer ainda. Mas se você tem tempo, se você tem muita grana para investir, se você quer fazer isso dar certo, coloca a legenda que é uma dica top. Terceira dica, eu falei disso nas, na série de vídeos sobre Facebook. Estabeleça uma frequência de postagem. Ah, quero postar todo dia, tudo bem. Então não vai fazer uma coisa muito rebuscada, porque você vai, você vai perder essa frequência. Então, vou postar uma promoção por semana, vou postar uma promoção a cada 2, 3 dias, mas sempre continue postando. Por isso que é importante não abrir um monte de canal de mídia social. Lembre-se, uma festa sem convidado é mico. Então, estabeleça uma postagem e interaja com o seu público. 4. And... peça recomendações dos seus serviços. Então, se você tem uma loja, se tem um projeto, se você tem um produto, ali no Facebook, eu expliquei lá nos vídeos, você pode ajustar a página para que as pessoas possam fazer recomendações dos seus produtos, dos seus serviços. Então, ligue, converse com os clientes que já adquiriram o seu produto e peça para que eles analisem ali, eles façam uma avaliação, eles avaliem o seu produto, dando estrelinhas e colocando resenhas ali. Sobre o seu produto, a experiência que tiveram com o seu serviço. Isso vai ajudar outras pessoas a procurarem recomendações e saber se, você, se o que você está vendendo é bom ou não é. 5. The... O Facebook está cada vez mais conectado com uma loja virtual. Então você pode conectar a sua página com os produtos da sua loja, do seu site, do seu e-commerce. As pessoas vão clicar ali e já vão cair direto no carrinho de vendas. Ah, o Facebook é mais para entretenimento, mas a partir do momento que as pessoas já estão interagindo com a sua marca, interagindo com você no Messenger do Facebook, estão entendendo o que você faz, automaticamente vai ficar muito mais fácil para elas clicarem e já caírem direto na compra. Certo, essas foram 5 dicas rapidinhas aqui de Facebook para ajudar você. A gente falou de várias dicas, se você quer saber mais sobre Facebook, aqui no final do vídeo você vai encontrar toda a série de, de vídeos do Facebook. Dicas rápidas, vamos embora, vamos embora. Eu sou o Bruno Pérez, valeu pela visita, deixa o like e beijos.